E aí galera, eu sou o Flame e hoje eu vou te falar o que é a correção de cor. Você sabe fazer correção de cor? Tem muita gente que ignora essa etapa importantíssima no audiovisual, que é a correção de cor. Mas afinal que é uma correção de cor. É o ajuste dado a um vídeo com o intuito de dar um upgrade e uma personalidade à sua edição criativa. Isso é feito de um ajuste no brilho a infinitas palhetas de cores que dão uma tonalidade especial para a sua criação. Um recurso bastante utilizado e que otimiza o tempo são os lookup Table, ou seja, os famosos LUTs. Eles são basicamente presets utilizados para a criação de looks e texturas pré-estabelecidas, criando narrativa nas cores de um filme, além de também poder ser... Serem utilizados para texturas emular e cores de filmes fotográficos A correção de cor praticamente dá vida à sua edição É um assunto muito amplo e abordamos em um único post Que tal deixar a sua dúvida nos comentários Para que a gente possa responder em um próximo post Conta pra gente o que você gostaria de aprender sobre a correção de cor Para mais dicas se inscreve no canal